Primeiro eu vou explicar o que é o DevOps Days. O DevOps Days é um evento, para quem não sabe, o DevOps Days nasceu em 2009, né, lá em, na Bélgica, em Ghent, se não me engano, na cidade de Ghent. Que foi a partir desse evento que esse conceito DevOps nasceu. né? Foi a partir desse, desse movimento, né, desse evento que, é, se você for ver, em todos os outros DevOps Days, são eventos que nem esse, eventos comunitários, eventos com foco na tecnologia, com foco nas pessoas, feito por pessoas. Não tem qualquer fim lucrativo. Inclusive, se você quiser organizar na sua cidade, você vai baixar lá o guia, você vai perceber que você não pode receber dinheiro, você não pode trocar a palestra por, por patrocínio. Então, tem uma série de coisas para tornar o um evento desse tipo que é hoje aqui. Você, você viu lá na, na, na grade que eles são todos focos técnicos, compartilhamento de, de informação né, e de conhecimento. Então, isso é o DevOps Days. Né? Aí, quando eu, eu sou de Salvador, né, eu estava em São Paulo, vim para cá e eu. Primeiro eu estava pensando em fazer um Days em São Paulo. Né? Eu juntei uma, uma boa galera para a gente fazer, sair fazendo Days no Brasil todo. E aí a gente perguntou, por que aqui? Né? Conversei com o Diogo. Diogo, poxa, eu tô querendo fazer em São Paulo. Diogo, não, cara, vamos fazer aqui. Eu por que aqui? Né? Eu não conhecia. Ele falou, não, a comunidade daqui é muito vibrante. É muito, é, ela participa muito. E assim, me surpreendeu absurdamente. Estou aqui só há sete meses. Né? O, assim que a gente lançou a grade de palestra, a, a, as inscrições acabaram assim. E as pessoas participam mesmo, me deram, recebeu, recebeu vários feedbacks, então eu queria agradecer a comunidade de Porto Alegre né, por, por nos abraçar assim tão rapidamente, um evento que vocês sequer conheciam, primeira vez que acontece o um evento e a gente esgota o evento bem rapidamente. Então a gente escolheu para aqui, é, não foi uma coisa aleatória, a gente poderia ter feito em qualquer lugar e escolhi aqui, foi, teve um resultado bem bem, bem positivo. Muito obrigado pela presença de todos. né? Esse evento ele tem um código de conduta, todos os palestrantes sabem e vocês também, se você tiver, assim, tem um link lá no site que tem um código de conduta, né? a gente evita qualquer tipo de machismo, racismo, qualquer opressão né, no evento, então, brincadeiras desse tipo, não façam. Né? Se você tem esse tipo de comportamento, ok, mas pelo menos não façam aqui. Né? É... E se vocês quiserem tirar fotos e compartilharem e que essas fotos, o texto, saiam lá no site do DevOps Days, você tem que usar a hashtag DevOps da escura, né? só DevOps da né? Se vocês fizerem isso, vai aparecer a, o, a postagem de vocês lá no site, tá? O primeiro palestrante, daí a, ah, eu por último. Né? <risos> o Diogo falou, né, que ele vai fazer a prova sobre o assunto. Né? Os alunos de Diogo que não prestaram atenção. Ó, vamos ferrar na prova hoje. O assunto tem que ficar de olho aí. <risos> é, a primeira palestra vai ser a do Miguel, né? O Miguel vai falar sobre DevOps, né? Sobre infraestrutura ágil, né? Então Miguel é, é, é, um é um dos patrocinadores também. Né? Então, como, é, uma das coisas que o DevOps Days também faz é a gente se interessa por pessoas, se interessa por algumas determinadas palestras, e a gente acaba trocando o, o, o patrocínio pelo envio da pessoa. Então, eles não chegaram pra gente falar, falaram: Ó, oh, toma aqui o dinheiro, eu vou palestrar sobre o que eu quero. Não. Eles são referência em DevOps no Brasil. A gente convidou eles para vir, só que a gente não tinha dinheiro para eles virem. Então, eles pagaram a própria vinda. E a Instruct entrou como, como patrocinador. Então, se vocês quiserem organizar um evento na cidade de vocês, isso é perfeitamente possível, factível e aceito pela organização, tá? Então, são, da Instruct, eles vão falar, são referência em Puppet, a única empresa que pode representar Puppet oficialmente no Brasil, né, também GitLab também, e o que mais? Por enquanto, só. <risos> Por enquanto só. Mas são, Guto mesmo, tem uma experiência absurda, Miguel como desenvolvedor também, os caras são referência em qualquer... Se você falar DevOps, não lembrar deles dois, porque vocês ainda não chegaram lá. Pessoal, muito obrigado. Né? Vamos dar início aqui. Bom dia para todos. Obrigado, Gomex. Parabéns pela iniciativa de organizar o DevOps Days. Quando o Gomex conversou comigo e com o Guto, quero organizar o DevOps Days. Vocês têm como ajudar, têm como participar. A gente é muito enrolado. Falei, Gomex, não vou te dar falsa expectativa. Faz aí que a gente te ajude de algum jeito, mas... A gente não quer ser o gargalo, né? a gente não quer ser o. A gente quer apoiar de alguma maneira. Então, conte com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, com a nossa vontade de compartilhar o que a gente sabe, o que a gente faz, para garantir que o evento seja um sucesso. Eu estou muito animado, estou muito feliz de estar aqui hoje. Uh, acredito plenamente que cada um de vocês que estão aqui hoje, pela iniciativa de estar aqui no, no, no evento DevOps Days, que a gente vai contar um pouco a historinha de como que isso aconteceu. Todos vocês são agentes de mudança na sua empresa. Por mais que existam dificuldades, por mais que uh, existam barreiras, mas uh, é daí que nasce a vontade, a inovação, a, a partir dos desafios é que você consegue crescer e consegue. Então, o nosso maior objetivo aqui uh, nessa primeira palestra é justamente que vocês levem para casa, para na segunda-feira chegar na empresa, né? Uh, você vai chegar pro seu chefe lá, devops, devops, devops, devops. Você tá lá tomando banho, tranquilo, cegado. De repente você tá falando devops, devops, devops. E sai daqui energizado em relação a isso. Né? Uh, antes de mais nada, eu queria inicialmente fazer um, um survey com vocês aqui. Quantos de vocês são desenvolvedores? Por favor, levantem a mão. A maioria. Quem é mim Beleza. Ah... Né? Uh, Onde que tá um... Tem um colega meu que tá por aí na palestra, onde que ele tá Que não tô enxergando que apagando a luz? Eu preciso perguntar um negócio para ele. Levanta o braço aí. Qual é o seu nome? Guto. Guto? Você trabalha com o que, Guto? Sou de mim. Show. Oh, eu tenho um projeto que eu preciso fazer, bacana, vai bombar. É, tô precisando de mim. eu sou desenvolvedor, mas eu programa em Pro. Conseguimos trabalhar junto? Opa, tranquilo. Tamo junto? Tamo junto. Recruta mais alguém para nossa equipe aí? Escuta. Você trabalha com o quê? Com Java. Java. Java. Topa participar desse projeto aí da nossa não. organização? Por que não? É. Eu não manjo muito de Java, cara, porque mas o Guto é mais capaz de mim. Se você precisar do apoio dele para fazer o tuning do SO, melhor prática para colocar a aplicação no ar lá, você pode contar com ele. Perfeito. Podemos contar com você para ajudar ele na hora de pôr a aplicação no ar Se der problema, se ajudar a gente a debugar e ver qual é o problema? Com certeza Maravilha Precisamos de mais gente, né, na equipe? Precisamos E você aí, cara, faz o seguinte Pergunta para sua colega aqui do lado o que ela faz Cada um faça isso Pergunta pro seu colega do lado o que, que faz pra gente se conhecer aqui antes de começar. Cumprimento e fala, bom dia, eu sou o Miguel, eu trabalho com isso, eu vou cooperar com você, nós vamos trabalhar juntos, vamos entregar e vai dar sucesso. Olha pro amigo do lado, se é da empresa do Vale, olha pra trás ou pra frente pra conhecer alguém que é novo. Vamos lá. Eu trabalho na E-Clar, eu também estou fazendo mestrado em do DevOps. Melhor, né? Melhor, né? Já se conheceram agora? Isso é DevOps, é colaboração, é você conhecer o cara do lado, é você ter empatia, é você entender qual é a dor dele e saber como que você pode ajudar ele. Né? Então, uh, em nenhum momento quem é desenvolvedor vai ter que cuidar de administração de sistemas E nem quem é administrador de sistemas tem que virar programador Aprecie, Depois eu vou começar né? O fundamento da coisa é a colaboração É a empatia, trabalhar junto Parar com aqueles problemas de uh, jogo de empurra e por aí vai Vamos falar um pouco mais sobre isso uh, Tanto aqui como eu e o Guto Tá, a gente tem trocado ali, tocado a empresa já há um certo tempo uh, Ali no slide está escrito que eu sou Operations Architect Ubuntu Operations Engineer Esse nome é uma piada, a gente não é isso, eu não sei o que eu sou tá? Na verdade, é, todo, evento a, gente, ah, todo eu... evento a gente troca o nosso cargo não. Whatever A gente está agora tentando colocar DevOps Architect, talvez? Não, né? Não melhor não. É não Não, isso aí não pode, isso aí é tabu né? Bom a gente vai começar agora, gente. Nós, nós preparamos aqui um conteúdo para vocês. Inicialmente a gente vai falar sobre dois conceitos. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o DevOps, só para a gente dar uma nivelada. Uh, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre infragem, que é uma outra, uh, uma outra coisa que a gente tem feito no Brasil. Uh, para começar aqui, esse cara aqui chama-se Patrick Debois. Esse cara foi a pessoa que provocou a criação do movimento e da cultura DevOps. Ele é, um, ele é belga, ele é um consultor belga, ele já atuou em várias áreas de TI. Ele trabalhou já como desenvolvedor, como sysadmin, como ah, cara de testes, cara de QA. Ele tinha essa característica de querer conhecer muito bem todas as áreas de tempo da organização que ele trabalhava. E graças a ele, hoje a gente está aqui conversando com vocês nesse evento DevOps Days, que foi a iniciativa desse cara, aqui. Como é que isso tudo começou? Ah, lá em 2007, esse profissional, Patrick Bebole, foi contratado pelo governo belga para atuar numa migração de um data center. Uh, essa migração do data center de um prédio para um outro. E aí, ele teve que conversar com muitos times de TI. E ele teve muita dificuldade uh, para tentar entender o todo, porque ele percebeu que a organização, o ministério que ele estava atuando, os times de TI trabalhavam em silos. Então, ele ia conversar com os desenvolvedores, e ele descobriu que os desenvolvedores não conheciam sysadmins e vice-versa, que eles não conversavam, que eles não interagiam, e que havia uma relação muito desgastada entre esses times. Né? Ele achou aquilo tudo muito ruim e falou: puxa, não deveria ser assim, deveria pensar numa forma de integrar melhor ah, os times de uma organização. Em 2008, teve um evento no Canadá chamado Agile e, um, e tinha uma palestra na grade chamada Agile Cisadmin, administração ágil para sistemas. Ele falou: puxa, isso aí que eu tô querendo ah, ah, estudar e avançar poderia ter resolvido o problema. Aí, no, no ministério, ele foi e viajou lá para ver essa palestra. Não foi, Miguel? Chegando lá. Mas que vergonha uh, O Patrick foi na palestra achando que Poxa, tem alguém pensando o que eu estou pensando né? uh, Ele compareceu na palestra e não foi ninguém na palestra Nem o palestrante né? Mas, que é o, é o John... O Paul E o Andrew Sheffer Nem os caras do palestrante acharam que não, não vai ninguém lá Nem vou lá palestrar Só foi. E o Patrick Teboar foi atrás deles na convenção Localizou eles e... Uh, Começaram, nasceu ali Pô, eu queria ver sua palestra eu, Até os caras não acreditaram Puxa, realmente alguém se interessou uh, E ali foi um, um, um, uma, uma semente plantada entre eles Nessa época as pessoas se comunicavam muito pelo Twitter Criou a lista de discussão Criou uma lista de discussão Chamada Agile Science Administrator Em 2008 no Em 2008 no Google Mas não deu muito certo Não teve muita adesão Eles queriam começar a fomentar a discussão sobre isso Mas ficou meio perdida lá né? E... Essa aqui que né, foi o grande marco da, da TI nos últimos anos, houve uma palestra na Velocity, que é um evento da O'Reilly, Velocity é um evento que você discute muito web e performance de aplicações web. Ela acontece em várias cidades do mundo. Uh, e o Flickr, que é aquele sistema de fotos, né, que a gente tem uma conta no Flickr para pôr as nossas fotos, deu uma palestra lá chamada 10 depois por dia no Flickr, integração e cooperação entre desenvolvedores e operação. Ninguém acreditou, né? Foi isso aí é piada, cara, isso aí não existe. Como que você faz ideia depois, depois por, depois dias? por dia? Você tá sacanagem. Eu quase não dou conta de fazer um por mês, você é mais dez por dia, não, isso é sacanagem. Não é possível. Aí o Patrick falou, nossa, cara, eu tô aqui na Bélgica, em Ghent, eu queria estar aí uh, pra assistir essa palestra, e ele acabou assistindo por streaming esse negócio, e o Valdir, esses palestrantes, né, o Paul Hammond e o John Paul, eles, desse dia em diante, mudou muita coisa na TI. Porque eles começaram a mostrar como é que as organizações deveriam trabalhar e como é que as equipes de TI deveriam se integrar. E quais que deveriam ser os objetivos que deveriam ser perseguidos. O Patrick assistiu isso e falou, nossa, é exatamente o problema que eu quero resolver aqui, na Europa. E alguém já conseguiu avançar nisso aí. E não, aí eles resolveram fazer o DevOps Days e... O burburinho que a palestra do Flickr causou na época uh, Falou, bom, a gente tem que se juntar, todo mundo, para tá com essas ideias uh, De mudança de cultura, principalmente né? Veja que em nenhum momento que a gente está falando de um software XYZ É uh, realmente de como trabalhar, como se portar uh, E eles começaram o... o... o Peter de falou, pessoal, vem aqui para Bélgica, vamos sentar e conversar sobre isso né? Aí que ele pensou o nome, como eram Dev e Ops, ele juntou DevOps, eram dois ou três dias que eles se juntaram para fazer isso, virou DevOps Days, o nome do evento. Então, daí que veio o nome. Né? Só que para divulgar no Twitter, como o Twitter é um, um sistema de microblog com 140 caracteres, eles cortaram o Days do final para divulgar e criar a hashtag DevOps. Foi aí que o nome pegou. Então, o nome DevOps vem do evento DevOps Days, esse, é esse evento que vocês estão aqui hoje participando, que acontece em vários países do mundo, tá? aqui no Brasil é a segunda vez, e isso aí se tornou uma cultura, se tornou um movimento que ganhou o mundo. Ah, em 2010, tem um outro marco importante, que depois desse evento na Bélgica, que o que organizou e que o pessoal desceu lá para a Bélgica para eles começaram a conversar e trocar experiências, mas foi em 2010 no DevOps Days em Mountain View na Califórnia que esse cara aqui chamado John Willis, é, junto com outro cara que inclusive eles têm um podcast, né, o DevOps Café. Isso. isso eles isso organizaram uh, um acrônimo chamado Cams. O Cams definiu o norte para como a cultura e o movimento do DevOps iria funcionar. Então o Cams ele tem alguns significados que o Miguel já vai explicar aqui para vocês. Mas, 2010 foi um momento macro assim que DevOps começou no mundo e começou a ter o evento DevOps desde muitas cidades, em muitos países, e as pessoas começavam a compartilhar ideias e experiências. Então foi assim que tudo começou. Mas o que é esse tal de Kansas? O Miguel vai explicar agora pra vocês. quais são os princípios do DevOps? A gente já viu que o DevOps é algo que é, um, é alguma coisa orgânica, né? Uh, talvez a gente possa começar dizendo o que, que não é DevOps, né? Uh, primeiramente, não é um produto, né? Infelizmente, a gente tem visto isso hoje em dia, ah, o meu produto é DevOps. Bullshit, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Infelizmente, a, o, o termo está começando a ser distorcido, né? Uh, então, a, a, a cultura, o movimento vem de praticantes. Pessoas como eu, como o como todos vocês, que falam, cara, a gente quer trabalhar melhor, eu tô aqui todo dia resolvendo um problema, quero entregar, agregar valor para o meu negócio. Pessoas que estão ali focadas nisso. né? Uh... Também não é um cargo, também não é uma equipe, também não é um setor né, de uma empresa. É. E uh, o movimento é aberto, orgânico, não tem dono. né? Então, como o Gomex comentou, organizar esse evento parte de iniciativa de indivíduos, né? Se ninguém sair do lugar, não acontece nada. Né? Não tem ninguém com uma agenda falando assim, vender, vender, vender DevOps. Não existe isso. Né? Exato. E, uh, e, não, e esse é um ponto ruim e um ponto bom, ao mesmo tempo, não tem um manifesto. Não, não tem algo que a gente possa se apegar, não tem um manifesto ágil. Você uh, fala, puxa, tá no papel, digamos assim, aquilo. Né? Os caras não fizeram isso. Esses caras, eles preferiram seguir um caminho diferente. O CAMPS. O, o John Willis né, o, criou esse acrônimo para falar assim: como é que a gente consegue estruturar tudo isso que a gente está pensando que a gente quer fazer? Então, o C do Camus é cultura. Você não consegue fazer nenhum tipo de mudança, melhoria, é, sem primeiro ter uma boa cultura ou mudar a cultura. Começar nas pessoas. O segundo é automação. Então, veja que as ferramentas vêm depois das pessoas. Não há ferramenta que faça milagre numa empresa. Eu costumo brincar, às vezes, é uma empresa escrota. Não tem jeito. Né? A, a, a, primeiro, é a cultura. Né? É o ponto principal. Segundo, métricas, measurement. Então, para você tomar decisão, para as pessoas saberem o que tem que ser feito, você tem que ter dados para tomar a decisão. Né? Eu, eu costumo brincar que, às vezes, o pessoal trabalha usando a técnica do cálculo hipotético universal teórico-estatístico, conhecido como chute. Né? Então, uh, não é assim que a gente pode trabalhar mais Gente que fica numa reunião discutindo o sexo dos anjos Sem ter, não, não vamos aos dados aqui Métricas, medida. Métrica, né? E o compartilhamento, a transparência né? Acabar com aquela questão do não mexe no meu Que eu não mexo no que é seu uh, Por incrível que pareça O problema não é meu, o problema é, é seu, é meu, o problema é seu. É. A cultura do blaming, né? não, a culpa é sua então, uh, na, no, no Flickr, um dos pontos muito importantes que os caras falaram, falaram assim, a gente não culpa ninguém, que deu problema, foco no problema. Resolver o problema, aprender com o problema para que ele não volte a acontecer e não ficar apontando o dedo na cara dos outros. Então a ideia é que isso né, se repita continuamente. A gente tem, uh, se eu quero melhorias, eu preciso trabalhar a minha cultura, trabalhar como a gente uh, interage um com o outro. É. A partir daí a gente vai, quer melhorar o nosso trabalho, entregar mais rápido, automação. Como que a gente automatiza? Então, como que eu implemento essas melhorias? Né? Quando eu comecei a perguntar pro pessoal que vão trabalhar junto, vamos fazer? Se me ajuda, eu te ajudo. Por incrível que pareça, as pessoas brigam dentro da empresa, mas vocês estão na mesma empresa. <risos> né? Vocês estão na mesma empresa. À medida disso, as métricas Aprender com essas métricas Entender o que, que deu certo e o que, que não deu certo Avaliar as performances, né? se melhorou se O compartilhamento a... transparência sobre isso A colaboração e volta Vamos melhorar a nossa cultura, a gente não está fazendo isso muito bem tá, Como é que a gente vai conseguir implementar isso, melhorar isso Se repete, Sim, como... se acumula E a melhoria é contínua né? Nunca dá para falar assim, eu sou o DevOps Eu cheguei no DevOps Não É um processo infinito Contínuo Tá? É uma cultura, essencialmente uma cultura. Mais recentemente, uh, um, um, o David Zebach, na, na devopscon ele falou, ele, pensou, ele falou, ah, deixa eu uma, mais uma ideia que alguém jogou e, e pegou, é muito interessante. Ele criou esse acrônimo ICE, que é a inclusão. Né? Então, uh, a questão da participação das pessoas, todo mundo, de, alguma certa, de uma certa maneira, tem então, um poder empresas, nossos clientes, imagino que com vocês também, é a gestão do conhecimento. O conhecimento de, de como que aquilo foi feito, como que foi implementado, uh, e a pessoa que está ali, passou por tudo aquilo, vai embora, aquele conhecimento, às vezes, pode junto. Porque os sistemas são complexos. Né? Uh, não, não dá mais Geralmente, a gente está é assim, sempre falando de aplicações que são, de alguma maneira, distribuídas. Né? E isso, eles vão ficar cada vez mais complexos, para cada vez fazer mais coisas. E o ponto principal também é a empatia. Né? Pode ser top-down o negócio, a decisão, né? De... Não adianta tentar falar, minha empresa vai virar DevOps na base da caneta, tá? Não, agora todo mundo aqui é DevOps. A maioria de vocês é desenvolvedor. você acha que daria certo chegar numa equipe, modelo cascata tradicional, e alguém falar assim, hoje nós vamos virar ágeis? Não, as pessoas têm que entrar naquele loop de falar, vamos mudar, adaptar, e isso é um processo, né? É, vai de pouquinho em pouquinho. Queria só fazer uma questão dos sistemas complexos, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas ah, tem que ter toda essa preocupação. Às vezes eu tenho só um blogzinho, né? Um blogzinho? É um blogzinho, mas é um blogzinho que depende de um servidor de aplicação, que depende de um banco de dados, que você precisa fazer backup, que você precisa ter cache, que você precisa configurar DNS, ter preocupações de rede, com banda, com tráfego, com a estatística. Nada hoje em dia é um simples blog. Tem um monte de coisa em volta orbitando. Então, a importância de da automação dentro do DevOps, é que você conseguir ter controle de tudo isso. Vou passar aqui já para... Ah, uma coisa bem importante. Ah, existe uma pesquisa anual, inclusive é patrocinada pela Puppet, chamada DevOps Report. Eles já estão acompanhando o movimento do DevOps nos últimos oh. cinco anos, fazendo essa pesquisa e buscando informações sobre o que está acontecendo. Tem a 2015, tem o 2016, 2016 a gente não conseguiu compilar aqui nos slides, mas ah, eles conseguem avaliar as empresas que estão utilizando essa cultura, o que está mudando dentro dessas empresas, o que está mudando nas equipes, qual é o perfil das equipes. Essa pesquisa está disponível na internet gratuita, tem o PDF. Tá? E tem informações fantásticas. Aqui a gente tem um resumo bom. Para vocês verem, nas empresas que estão adotando a cultura DevOps, as práticas e as metodologias que envolvem DevOps nas organizações, elas têm tido ganhos do tipo, as mudanças estão 200 vezes mais rápidas do que antes da gente iniciar esse processo. A gente teve um aumento na frequência de mudanças em 30 vezes. Né? A redução drástica nas nossas falhas e quando ocorre uma falha, a gente consegue é, se recuperar dessa falha 168 vezes mais rápido. Então, assim, tudo isso também é fruto muito da automação. A automação é um pilar muito importante dessa cultura. Né? Temos dados também de mercado, profissionais que trabalham, que conhecem essa cultura, que entendem essa filosofia, eles são profissionais mais valorizados. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado também com a buzzword. Né? Tem muita gente desvirtuando a buzzword DevOps. Né? Principalmente as empresas, os fabricantes, os fornecedores, que inventam cargos, inventam produtos, inventam softwares com o nome de DevOps só para poder aproveitar essa onda, mas a gente tem que entender que isso é essencialmente uma cultura. Como é que eu contrato uma cultura? Como é que eu compro uma metodologia? Não existe isso. Então tome cuidado né, com esses com esses aventureiros aí que estão querendo aproveitar dessa cultura e desse movimento. Tá? Um outro dado de diversidade bastante importante que tem na pesquisa é a questão de gênero dentro da cultura DevOps. Isso não não tem melhorado muito. então a, a as mulheres, as engenheiras estão participando cada vez mais, então eles fizeram uma análise de todos os times. A gente tem que, o objetivo nosso, como diz ali na inclusão do ICE, né? incluir cada vez mais, quanto mais você incluir, mais rico vai ser a cultura DevOps, mais rico vai ser a transformação que a sua organização vai passar. Então ano a ano a gente tem melhorado, tem deixado de ser um nicho só de profissionais, na, as equipes estão ficando cada vez mais diversas eu recomendo que vocês vejam essa pesquisa. Essa pesquisa é muito interessante. É, e é de 2016 está com dados bem bem legais. E para a gente finalizar aqui, só para fazer um, uma conexão com o que a gente trabalha, nós somos uma empresa essencialmente de infraestrutura, na é, Sim. Uh, então, a maioria dos nossos clientes uh, nos procuram uh, em virtude, talvez, do Puppet. Mas uh, a hora que a gente começa a conversar com o cliente, geralmente são pessoas de infraestrutura que querem melhorar o trabalho delas, querem que estão procurando automação. É o lado ops da coisa. O lado que... ops, da, do DevOps ops ali. Mas quando a gente senta para conversar, uh, ainda assim são empresas que são muito verticalizadas, né? Então uh, tem que pedir bênção para muita gente, para a gente pra se conseguir fazer coisas simples às vezes. E, e não dá para tentar... Não dá para fazer o tratamento de, Como é, que é aquele livro que você falou? O tratamento de choque? É, tratamento de choque radicalmente ninguém vai virar a DevOps, ninguém vira uma equipe ágil. Então, uh, da noite para o dia, da noite pro dia né? na base da caneta ou na ordem. Então, o que a Instruct tem que trabalhar é fomentar a área de infraestrutura que geralmente carece bastante de práticas que vêm do mundo do desenvolvimento, principalmente controle de diversão, uh, alguns skills que hoje são importantes para esses caras, uh, que eles ele estão um pouco, a gente sente que, obviamente, o pessoal, a gente costuma brincar assim, a gente vai implantar Puppet e vamos usar Git. Agora o cara tem dois problemas, porque ele vai ter que aprender Git. Eu que <risos> automação e versionamento. E versionamento. Então, assim, ele vai brigar com duas ferramentas ao longo do tempo. E quando a gente fala de automação, de infraestrutura, né, a gente começa a trabalhar com o paradigma de infraestrutura como código. Né? A gente começa a representar a infraestrutura e começa a representar como a TI da nossa organização vai funcionar através de código. Então, é uma mudança de paradigma muito grande para aqueles cisadmins clássicos, né? Aqueles caras artesãos que eles É, eu costumo de, brincar né? assim... Quando eu fiz a minha primeira LPI em 2002, eu sabia... O que que ia na prova? é a porta serial. Eu sabia que, que, que era o ttys 0 Eu tinha que mexer no Vilo. Ou, ou... Hoje, legal, hoje eu sei fazer isso. Eu sei. É um conhecimento que é útil na prática? Não. Ficou lá atrás, eu particularmente não me lembro nos últimos 5, 6 anos de eu ter é. que mexer no um bootloader de nenhuma máquina. Ou compilar um kernel. Né? Ou compilar kernel. É, é legal você saber isso? É legal. Resolve hoje em dia? É. Não, né? não. Não tanto. Então é um skill que tem que... o, o pool do, do skills é de mim ele continua o mesmo. Não é que ele tem que saber mais. Algumas coisas ficaram para trás, só que essas coisas novas estão demorando um pouco para incorporar. Então, a gente tenta usar a parte de infra como um, um catalisador dessa mudança na empresa. Os caras falam, pô, os caras da infra estão melhorando melhor, estão entregando melhor, a coisa está mais fácil. Uh, isso acaba contaminando, isso acaba contaminando quem está em volta. Então, quando a gente fala em infraestrutura ágil, é trazer o que vocês já conhecem de agile, que é totalmente alienígena com um cara que é 100% precisa de mim, uh, e isso dá resultado dá resultado, o cara vê Kanban, ah, legal, eu tenho aqui meu post-it, então... Adapta a Scrum para equipe dele. Adapta a Scrum, a gente, a gente faz uma aqui. salada louca, assim, bota um notificador, várias João, coisas e, e dá resultado. Isso. Né? Eu queria mostrar um vídeo para vocês, uh, nosso co colega ali pode tocar o vídeo. Que caso você encontre eh, resistência de mudança, né, às vezes a gente encontra muito isso, as pessoas se sentem ameaçadas quando a gente fala automação. Né? Uh, porque tem uma mentalidade como se fosse uma fábrica de carro eu Vou pôr um robô aqui, vai me substituir, eu vou embora, eu não sirvo mais nada E a ideia não é essa, tá? Por favor, pode dar não, não, Bom, pessoal, a gente está aqui na Puppet Conf uh, Temos aqui aonde, como começar uma ideia, totalmente mulher o é Luke Luke é o autor do Puppet E é o responsável por a gente estar tá aqui hoje E fazer a nossa vida precisar de muito menos miserável, né? E a gente estava conversando, conversando, com ele sobre uh, as dificuldades de adoção do Puppet, de a gente ter essas pessoas né, usando automação. So uh, we were talking about the difficulty you have to sell the idea of using Puppet to learn and maybe sometimes it's a little difficult talking about the tool and again to an automation. Yeah. Uh, uh, so you, you got this information, this feedback a lot of over the years, even to nearly ten years after you began to get that feedback. Yeah, and a lot of people think that the, the automation is about making their jobs smaller, yeah. and it's really, uh, there's so much more opportunity to do to do things in your environment, right? There's so many things you can't get to on a daily basis. There are so many, so many great things your organization wants to do. They want you to move faster, they want you to get more done, they want you to be more productive, but you can't do those things because you're so busy being interrupted, you've got failures, you've got outages, and it takes you 10 times as long to do something as it should. So the, right. So the automation isn't about making your job smaller, it's about giving you the time to do the things that you really want to do that your organization, your boss, your management team really want you to do. I, I always position it as if you have to choose between the same level of service quality you can provide today, right, where this amount faster fast or this kind of failures, at a lower cost or a much higher service quality at the same cost, almost everyone would choose the higher service quality, right? So sure. not, they're not upset about the cost. They're said about if it's going to be this bad <laughs> I'd sure like it to be cheaper sure. so so really is about kind of shifting the conversation from saving money to how can we scale up what we do you know I want to get 10 times as fast I want to do 10 times as much but I don't want to spend 10 times as much right Um and so we have to scale what we do and how well we do it without scaling the cost at the same time don sure. idea. É, a gente tem que escalar o que a gente faz, né? mas a gente não pode escalar. Se eu preciso crescer 10 vezes, eu não posso aumentar a minha empresa 10 vezes. Eu não posso ir de 40 para 400 funcionários. Isso não é um significado de qualidade. Né? Então, uh, vamos abrir para também. perguntas? É, registra... Já acabou o nosso tempo, né? Acabou verdade? nosso tempo. Mas só para fechar a gente... DevOps é cultura, é essencialmente uma cultura de integração entre pessoas e entre times, tá? Só para fechar, a gente está presente em Brasília e em São Paulo. Quem quiser conversar mais conosco, a gente representa essas duas tecnologias no Brasil e a gente vai estar aqui o dia todo. Quem quiser conversar com a gente lá fora, a gente vai Eu gostaria estar. Aqui, de conversar assim. com todos, por favor, Sim. venham conversar com a gente. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. Beleza. E é isso aí. Comex assume. Vamos lá.